Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é a confecção desta saia aqui. Eu já fiz a modelagem dela no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link do vídeo da modelagem desta saia. Para confecção dela a gente usou um linho pink, é um linho misto que vocês encontram no site Saia de Saia, é bem simples de fazer e vocês me pediram muito esse modelo de saia. Esses botões aqui que eu usei também são do Saia de Saia e eles são da Daslu, tá? Então já entra lá no site para adquirir e você comprar aí os seus botões e o seu tecido. Então se você quiser aprender a fazer essa saia super simples, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer o nosso próximo projeto, que como vocês viram no começo do vídeo, é a saia de linho que vocês têm me pedido muito. O molde dela, a modelagem dela, está no vídeo anterior. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, para você aprender a fazer a modelagem dela, tá? Então, hoje a gente vai confeccionar esta saia. Então, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando, para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Depois que eu cortar tudo, eu vou passar o carbono e aí eu volto pra gente já começar a montar a nossa saia. Ela é muito simples de fazer essa saia, tá, pessoal? Então, bora lá cortar aqui comigo, Então, eu vou mostrar aqui pra vocês de um lado, e tudo que a gente fizer de um lado, vocês fazem do outro. Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar as pences. Nós temos pences na frente e pences nas costas. Então, você vai fechar aí todas as pences. Então, você vem aqui na marcação do seu carbono, ó, deixa eu ver se vocês conseguem... Tá vendo que eu marquei aqui com carbono a pence? E aí, você dobra ela e alfineta isso daqui pra você fechar ela, as quatro pences que tem pra fechar. pegar a parte do cos e nós vamos unir ele pelas laterais, tá vendo? Ó, eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura pelas laterais unindo o seu cos. Depois que você uniu ele pelas laterais, você vai pegar, você tem duas partes, né? Você vai pegar o seu cos, olha, aqui, que, que eu fiz? Eu vou colocar passante na minha. Então, se você for colocar aí na sua, você corta aí a largura da sua preferência, tá vendo? Eu cortei, olha, fechei no overlock mesmo, nem virei ele, e aí você coloca quantos passantes e aonde você vai querer que eles fiquem. Então, eu vou colocar seis passantes, já posicionei aqui na minha saia e alfinetei, tá? Depois que eu fechar, então, essa parte aqui do cos, eu vou vir aqui com o meu cos e vou colocar, olha, por cima, lado direito do tecido com lado direito do tecido, desta forma. Então, depois, que, depois disso, eu coloco lado direito do tecido com lado direito do tecido e passo uma costura somente pela parte superior. Aí, os passantes, eles já vão ficar aqui embutidos na parte superior, depois a gente vai embutir aqui na parte inferior, tá? O cos é e isso daqui, então. Se você não for por os passantes, não tem nem nem precisa cortar eles. Nós vamos pegar aqui o bolso, primeiro a lapela do bolso, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura pela lateral, por essa parte de baixo aqui, deixando aberto aqui, olha, essa parte superior, que é a parte onde a gente vai virar a lapela. A parte do bolso, você vai vir aqui, vai dobrar aqui, olha, na marcação do seu carbono. E aí, você vai vir aqui, pode deixar alfinetado. E a parte de cima, você vira e passa uma costura aqui, olha, só pra ficar com o acabamento, tá? Depois a gente já vai encaixar aqui na parte da frente do, da nossa saia. Pra encaixar, bom, primeiro eu vou passar essas costuras, depois eu venho encaixar o bolso aqui pra não ficar muita coisa, tá? Então agora a gente vai pra máquina fazer todas essas partes aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, Ok. Então, pessoal, agora a gente já vai colocar aqui o bolso na marcação do nosso carbono. Então, primeiro você vem com a lapela do bolso e encaixa aqui, alfineta. E aí, você vai passar uma costura aqui na lapela do bolso. Passou a costura? Você vem com o bolso, coloca aqui. E aí, você vai passar uma costura aqui nessa beiradinha aqui do bolso, olha pregando ele aqui, deixando só essa parte aberta, que depois, né, é a parte aqui do encaixe do bolso. Depois que você fez isso, você vai vir aqui com a parte das costas da sua saia, e vai já colocar aqui, olha, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai unir aqui a sua saia pelas laterais, vai fazer isso dos dois lados, tá? Uniu as duas laterais da saia... Vai ficar assim, né? Vai vir aqui com o seu cos, que ficou desta maneira, né? Olha, tá vendo? Que ficou aberto aqui e aqui na lateral. Você vai vir aqui com o seu cos e vai encaixar ele. Vai colocar, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura reta aqui, unindo o cos na sua saia. Quando você virar, ele vai ficar desta forma, tá? Tá? Aqui vai continuar aberto porque depois a gente vai fazer a parte do transpasse dos botões, tá certo? Então a gente vai para a máquina agora fazer todos esses passos que eu acabei de explicar para vocês. pessoal, olha, a saia já tá finalizada. O que que eu fiz? Eu dobrei aqui o transpasse duas vezes pra dentro e passei uma costura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Ó, só dobrei pra dentro, passei uma costura, fiz a barrinha, ó, passei uma vez na overlock, dobrei pra dentro e aí eu fiz as casinhas do botão. E coloquei os botões. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer as casinhas dos botões e, e até como pregar os botões aí na mão e na máquina, tá? Então, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo no bloco de informação para quem quiser ver como que coloca aí, como que faz as casinhas do, dos botões e como prega os botões. É bem simples, tá? E aí, olha, eu cortei uma tira bem grande... Na verdade, eu cortei duas tiras e fiz uma emenda atrás, tá vendo? Pra gente fazer essa tira aí de amarrar na cintura que nem tem na saia, olha. Você pode amarrar aqui na frente, você pode amarrar na lateral. Se você quiser fazer ela um pouco mais curta, porque ela ficou bem comprida a minha, você pode também. Aí fica a seu critério, tá? Então, a nossa saia já está finalizada. Eu procurei reproduzir... O máximo da saia original, que vocês me enviaram a foto, ela é de linho, tá? É um linho misto, que a Luciana lá do Saia de Saia me enviou. Então, é, o caimento dela fica bem bonito com linho. Então, eu aconselho vocês a fazerem com linho mesmo, tá? É, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.